Se o seu sonho é a carreira militar, eu tenho uma novidade pra você. O seu certificado do curso superior sequencial aqui do Aprendiz te garante fazer o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Demais, né? E você consegue concluí-lo em três meses. Venha pro Aprendiz!